Meu Deus, que isso que Puta, que pariu, é. G fácil, Compra teco aí no aquecimento ruim. Lá para Liga, se liga, se liga, se liga, se liga Tá vendo que eu sou a TF? Uhum Isso é cheat, Glitch Como, velho? Como, que porra que que eu eu, eu eu <risos> é, Eduardo? Como? Tinha acionado básico É, mano, concorda, tá ligado? Caralho, como que tu faz isso? Ô <risos> oh, mano, uh. base. Eu tenho dinheiro, né? Caralho, eu tô com 5 mil! Matei um cara! Agora gente duas kill minha, velho. Tem dinheiro pra m2, velho. Tá que gordo, é carnice. Mas só não tem uma. Aí, porra. Ué, que porra deu, mano? Que, tá bom, vocês cara? morreram, galera? O que aconteceu, galera? Os é rápido, na base, mano que isso? Galera Os caras mataram na base, na base vocês viram aquilo? Vocês estão mortos, Os cara morreram, na base. mano foi, Os caras morreram, na base, caras e é, na base ali, esquil, mano. que O rolou, que... mano? E como é que aquele Aquele sold knife, ele matou Todo mundo no retrapal, o cara é hack, mano? Acho que é, hein? O que, mano? que ele fez? Eu não sei, eu não sei. O, aquele. Eu nem soul, vi quem que foi, de... mano. Eu só vi que apareceu do Vala que é na lista dos mano O que eu fiz, cara? Eu não fiz nada. Foi o um Magrão, mano. Sold de knife? <risos> muito bom ah, interminar o. Só vi aqui com é ele, pô. Mano, cara, muito burro. Nada. Acaba a partida e o cara continua conversando com vocês, velho. Né? Meu Deus, me ele, cara, ele fica favor, falando. Que um magão, cara. A gente continua conversando. Agora ele parou. Caralho. Não me não me quica, é, é, cara, não, cara, relaxa, cara. por favor, não me quica. Não me quica. <risos> <risos> <risos> meu Deus, eu sou muito trouxa, vai se fudendo. Oh não. Eu morrer agora. Eu tô morrendo. Fica, fica, yeah. O Delve tá lá, ele o vai tá lá. O Delve vai tá lá! Ele tá caiando vida <risos> Eu vou estar espectando. Os, os pontinhos vermelhos no mapa. De <risos> Caralho, o foi, foi, foi todo mundo, doido. <risos> ah, tu puto! Não ah, o cara tá não morrer, tá bom, mano. Tô me atirando. Ah. Ah, tu não tu, não. tu não recupera a vida. Aqui no, eu não consigo ficar em cima do caminhão, vou ficar só na hora. Aí, ah, o goi. O cara tá jogando um hacker mesmo? Eu como isso, mano? Deixa eu querer passar. A graça do o cara se teletransportou? O cara, tá frente, o cara meio, já tá reportado, já tava reportado, já vou ver o nome dele aqui, calma aí. Quem é que e é, que eu, eu? é? Eu me, eu me. o meu? nome, Meu, nome O meu tá sem nome, o, o cara sem nome, Pê. pode é reportar o cara, reporta o cara. <risos> Tá cara. cara, <risos> Que, delícia, que delícia. Delícia, cara, Que deu isso! Tá Tá chitadaço, velho <risos> Preto! Ué? Mas é o cabeça de Tico It's gonna say